Oi, pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão do canal Matemática Chata com regra de 3 composta. Mais uma resolução, tá? Aí de questão de regra de 3 composta para você, beleza? Então, uma máquina é capaz de imprimir 4.500 cópias em 5 horas de trabalho ininterrupto. Outra máquina, com capacidade operacional de 80% da primeira, imprimiria 3.600 cópias em quantas horas? Ah, a primeira imprime 4.500 cópias em 5 horas Então vamos lá Ora, eu vou colocar aqui Vou colocar aqui Vamos lá, uma máquina é capaz de imprimir 4.500 cópias Então eu vou colocar imp de impressão 4.500 cópias É um, no tempo, nem né, horas, de 5 horas, né? 5 horas é, Com a capacidade de 100%, né? Cap igual a 1, Tá? E, claro, é... a outra máquina ela vai imprimir 3.600. Ele quer saber em quanto tempo, né? em quanto tempo ela imprime 3.600 com a capacidade de 0,8, que é 80%. Beleza? Então, a gente vai fazer aí o jogo da setinha e fazer a comparação entre as grandezas e identificá-las com se si. elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, ver bem. 4.500 cópias são feitas em 5 horas. 3.600 cópias serão feitas em menor tempo, né, não? Ora, diminuiu a quantidade de cópias, menor tempo. Então, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional porque está no mesmo sentido da seta da grandeza com o X. A grandeza desconhecida, né? A qual a gente tenta descobrir aí. É incógnita, beleza? Ora, com a capacidade de 100%, fez-se um serviço trabalhou-se, né? 5 horas. 5 né, horas, com a capacidade de 100% fez o serviço em 5 horas com a capacidade de 80% vai fazer o serviço em ora, uma capacidade menor né, o tempo será maior né? uma incompetência aqui né? o cara trabalha mais lentamente o cara trabalha devagar ou o cara não sabe trabalhar, a máquina é ineficiente a máquina está com defeito né? o carro não, não desenvolve o carro é muito lento, o carro não tem força então vai se levar mais tempo para para efetuar o serviço. Significa dizer que é inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá fazer a continha. Beleza? Então, eu tenho que 5 sobre x será igual... Aqui eu tenho 4.500 sobre 3.600. Simplificando por 100 aqui, ó, vai ficar 45 sobre 36. Simplificando por 9, vai ficar é, 5 sobre 4 visto que é diretamente proporcional, é 5 quartos, ok? Vezes, aqui, ó, inversamente proporcional, então aqui é 0,8, porque vai ficar 0,8 sobre 1, é o 0,8, beleza? Eu vou implicar que 5 sobre x será igual a 5 vezes 0,8, que é igual a 4, ok? 4 sobre 4, ok? Beleza? Tranquilo? E 4 sobre 4 é igual a 1. Então, passando o x, multiplicando 1, então, x será igual a 5, 5 quê? 5 o 5 o pessoal? 5, min... 5 horas, né? 5 horas, minutos não, 5 horas. Porque a primeira máquina, 4.500 cópias, fez em 5 horas. E a segunda máquina, com 80% da capacidade para imprimir 3.600 cópias, né? ela também vai levar 5 horas. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Há uma outra maneira de resolver isso? Há uma outra maneira? Sim, sim, sim, sim. Você vai pegar o que? Eu tenho aqui 3.600, Isso aqui é diretamente proporcional. Na outra maneira, ela vai ficar 3.600 vezes 5, né? Vai ficar inversamente proporcional, né? Sobre 4.500 vezes 0,8. Isso vai ser igual aqui a x, tá? Isso vai ser igual a 18.000, né? 18.000 sobre 3.600. Tá? Vê, 4.500 vezes 0,8 é, é igual a 3.600. Significa dizer que eu posso cortar aqui, ó. Isso tudo vai ser igual a quem? Ó, ó, a 5. Então, 18.000 dividido por 3.600 é igual a 5. 5 o quê? 5 horas, ok? Olha, tá aqui já a resposta. Tá, é só cortar aqui. Ó. Então, gente, 5 horas é a resposta. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, aprendido e aprendido e aprendido muito mais as resoluções, as táticas, as manhas aí de resolução de regra de três composta. Beleza? São muitas questões, questões fáceis, questões bem complicadas, questões bem difíceis, difíceis, herméticas, complexas, impermeáveis. Não, impermeáveis nem tanto, né? Porque a gente consegue resolver, beleza? A gente chega um dia que chega a resolver. É isso aí. Continuem tendo aí ótimos estudos. Eu espero que vocês já estejam inscritos nesse canal. Eu peço, né, como recompensa. Pô, recompensa o mestre aqui, pô. A tua inscrição é uma grande recompensa. A part sua participação aqui nesse canal é uma alegria pra mim, beleza? Tchau, tchau. Virei vocês, ou vocês me verão, no próximo, no próximo vídeo. Tchau, tchau.